Fala galera, tudo bem? Galerinha da TW, hoje um trade muito, muito bom, né? Não é um trade que a gente pega todos os dias, mas é um trade que exemplifica muito aquilo que eu venho reforçando com vocês, que você não precisa de muitos contratos para aprender a operar no mercado financeiro e ganhar no mercado financeiro. Eu tenho, sempre trago a filosofia que mesmo você operando com poucos contratos, desde que você é, foque mais no gerenciamento de risco do que necessariamente ter um lucro, com toda a certeza que no longo prazo você vai operar com muitos contratos, porém, você, por ter aprendido a operar com poucos contratos, você vai ter um resultado melhor. Hoje eu estou aqui nessa operação, eu vou fechar ela aqui agora, tá? É... Fechando ela aqui agora. Hum, vou comprar aqui a mercado mesmo. Pronto, fechei aqui com 146 pontos, eu agradeço a todos a confiança, né? me desculpa por às vezes ficar um tempinho sem postar hora de trade, é porque por exemplo, eu tenho outros afazeres e infelizmente eu não estou conseguindo, é... conseguindo fazer os vídeos, tá? Eu peço que vocês interajam no grupo, se vocês tiverem algum interesse de aprender comigo, se vocês têm algum interesse de que eu entre no Discord para ajudar vocês, auxiliar, dar algum conselho. Eu tô sempre disponível para ajudar a galera. A visão aqui que eu tive era um pouco óbvia, né? Não é questão de adivinhar topo, mas como eu já tinha falado lá no Instagram, eu tinha um ponto de venda muito bom hoje, né? Só um momento, tá? Deixa é... se eu consigo ver aqui o history. Foi ali, né? É no 54, 82,50. o Instagram, arroba TWClub1, né? E foi o ponto que eu peguei a minha venda hoje, né? Mais ou menos aqui, nos 180, né? Que deu pra gente pegar aí. 14... Eita. 145 pontos no dólar. Nossa, é muito ponto, né, cara? <risos> muito ponto. E eu peço que vocês venham acompanhando aí nossa saga, né? Vão acompanhando nossa saga aí. Tenho certeza que vocês vão gostar Porque eu vou estar sempre postando vídeo Eu preciso que vocês interajam Para que eu possa tirar dúvida de vocês Às vezes eu, eu entro nos vídeos e eu não sei nem o que falar direito né? Eu sou um operador Vamos dizer assim, simples né? Eu não tenho nada de merabulante aí, Como tem né, os, os grandes canais aí do YouTube Mas eu acho que o pouco conhecimento Que eu puder passar Eu acredito que já vai ser, fazer uma grande diferença para vocês Eu tô com a filosofia De trazer a informação pra galera que é, o importante não é você operar com muitos contratos e sim você operar da forma correta que seja você operando o índice ou dólar você vai conseguir fazer uma graninha por mês é, e queria agradecer que no último vídeo é, eu tive é, alguns likes e também alguns comentários queria agradecer também agradecer também as pessoas que vieram no meu privado é, e eu com toda a atenção atendi todas elas para poder tirar todas as dúvidas e agradeço pela confiança né então hoje tem um trade muito lindo fiz a venda ali no ponto de, de resistência o mercado ele já estava esticado como vocês podem perceber ó 300 pontos é muita coisa gente 300 pontos é muita coisa já estava muito esticado né então só esperei um momento não é questão de adivinhar topo tá gente dá para dá sim para você perceber é, quais são os melhores momentos você pode perceber que no dia anterior ele já tinha feito uma Uma pequena rejeição aqui nessa mesma zona que eu já tinha falado aqui. Tem o que? Dois dias. Mas eu não consegui pegar a venda aqui, tá? Não consegui pegar a venda aqui, não tava com coragem. Eu acreditei que ia subir. Só que hoje ele abriu com gap de baixa, né? Quando ele abriu com gap de baixa, eu já peguei aqui. É, vamos dizer assim, nesse, é, nesse. Olha o movimento que ele fez. Vamos aqui. Só, só um momento, tá? Só um momento. Deixa eu ver como é que sai desse negócio aqui. Ó. Oh estava um pouco claro, né? Nós tínhamos aqui uma linha de tendência de alta, né? Deixa eu ver aqui. Uma linha de tendência de alta. Só estou tentando diminuir aqui, tá, galera? Tinha uma linha de tendência de alta. O mercado no dia anterior ele deu uma certa consolidada aqui nessa parte aqui, mas de certa forma ele fez aqui um topo, é, um fundo, um topo mais baixo que o anterior. E hoje ele já abriu com gap de baixa, né? Quando ele abriu, eu peguei aqui nesse pullback, nessa zona aqui, né? Que foi os que eu falei. E aí eu carreguei o trade até o final. Qual é o objetivo do trade? Meu trade era... O objetivo era pegar pelo menos 50% desse movimento. Né? Tá aqui. Ou ficar pelo menos até o final do dia, que seria no caso às 6 horas da noite. Sim, gente. Eu inicio o trade de manhã e só encerro à noite. Ah, mas eu queria ficar 5 minutos no mercado. Eu queria ficar 1 horinha por dia. Gente, desculpa, mas pra mim... Na minha realidade, eu vivo do mercado financeiro, eu não tenho essa realidade de ficar 10 minutos por dia, 1 hora por dia, tá? Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia, sendo o horário do pregão mais algumas horas estudando, então para mim eu incluo no trabalho, tá? Mas se você tem um sonho de viver isso, eu sou o primeiro a estar aqui para te apoiar e falar que é possível, tá? Em breve eu faço um vídeo falando sobre a minha realidade, muitos muitos têm interesse em saber como eu comecei por onde eu comecei né? e como eu fiz para superar os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida que foi logo, por incrível que pareça foi quando eu tive acesso ao mercado financeiro e eu tava totalmente desestruturado, etc, e um dia eu conto sobre isso, se vocês quiserem, se vocês quiserem deixem no comentário, que um dia eu conto a história completa e o que eu fiz para sair do zero de desempregado a investidor Certo? Tenha um, um excelente semana aí para todos, viu? Tchau, tchau!